Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português, e hoje eu vou falar para vocês sobre os quatro porquês. Número 1, um, porque separado e sem acento. A gente usa esse no início das perguntas. Por exemplo, por que você não veio ontem? Número 2, porque separado com acento. Também é usado nas perguntas, porém no fim. Então você não veio ontem, por quê? Número 3, porque junto sem acento. É sinônimo de pois. Então você pode falar, não vim ontem porque estava cansado. Ou seja, não vim ontem pois estava cansado. E por fim, número 4, porque junto com acento. Porque junto com acento é o famoso substantivo, ou termo substantivado. Então você pode falar, não entendi o porquê de você não ter vindo ontem. É, é isso hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para receber as notificação dos próximos vídeos. Clique aqui no joinha se você gostou. E até uma próxima. Um grande abraço.